Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente!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 Lembrando que essa série foi feita pensando que você já zerou o jogo, então se você nunca jogou comandos, primeiro jogue até o final e teste suas habilidades. E aí vamos ver. Para fazer o download, acesse nosso servidor do Discord, link na descrição do vídeo. E para instalar é muito simples, vá até a pasta onde está instalado do jogo Comandos E extrai a pasta Missiones para dentro da pasta Datos Vamos ver o que acontece se soltar lá. Esse jogo dá suporte para multiplayer. Então você pode chamar um amigo para te ajudar nessa missão. Grave a jogatina. E deixe um comentário aqui no vídeo. Que eu vou adicionar o seu vídeo à playlist. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Conto com a sua participação. E até a próxima. Boa sorte, oficial.